como vocês já sabem eu estive na semana de moda de milão lógico que eu não fui a todos os desfiles que o nosso descomplicando a moda ainda não é tão grande assim mas você vai me ajudar e a gente vai chegar lá nos desfiles e de toda semana um desfile que eu achei muito emblemático é e é algum, uma coisa que a gente já falou aqui foi o da Gucci o da Gucci eu escolhi nós vamos comentar porque foi um desfile cheio de simbologia imagética. magética. O Alessandro Michele é uma pessoa muito preparada, é uma pessoa que estuda muito história e nada dele é à toa. Conhecido por seu maximalismo, Alessandro Michele veio com muita novidade nessa estação e a gente vai falar sobre isso. Vamos lá? Para começar, meninos, acho que dá apoio aí na tela, o convite. O convite chegou numa caixa de madeira como se fosse alguma coisa de resgate, alguma coisa de arqueologia, e quando se abria tinha uma máscara. Uma máscara já dando a entender a o que estava por vir, uma brincadeira. E aí dentro dessa máscara uma etiqueta falando do desfile, ou seja, realmente uma coisa arqueológica, uma busca, uma pesquisa por trás. Vamos lá? Foram no total 87 looks. Bora ver. uma música mesmo batendo o compasso e aí um pouco de uma pancada assim meio gótica a música de coral né de cara a gente vê se a gente tá falando de tempo de máscaras ou de tempo de pessoas um tempo que se impõe olha dos anos 60 essa é ah, o passo da pausa pode gente então, aí, o óculos não deixa de ser uma máscara, tá, gente? E vocês devem ter visto aquela parte do da orelha. Então, tudo mascarado, não só o rosto, mas também essa, essa coisa um pouco surrealista, mas veio de um artista italiano dos anos 60. A música, a gente vê já essa... Cruz Bizantina, essa coisa meio de Idade Média batendo. Um pouco sadomaso, mas ao mesmo tempo... Ai, passei. Posso botar um pouquinho? Olha, eu vou botar play que aí eu paro de novo no, no que eu quero falar. Ó, olha essa máscara azul. Comecem a perceber como a gente vai ter várias máscaras e a inspiração é o Carnaval de Veneza, é a Comédia, comédia dell'Arte, que se chama, que a gente vai ver no formato, algumas delas, nem todas, mas aí é arte, é se esconder, é um pouco Space Age... O que, que a máscara traz? Uma identidade escondida. A máscara te dá a possibilidade de você ser quem você é por dentro sem precisar, poder se expor sem dizer quem você é, ou também poder se esconder para fazer um papel, para cumprir com papel. Então a máscara te dá. A oportunidade de você fazer a sua escolha de identidade, e essa escolha de identidade. A ah, olha, esse essa escolha de identidade vem junto com o vestuário, como você quer se apresentar, como eu falei da parte. Uh, de Veneza a gente vê aí esse jabô essa renda extremamente veneziana se a gente lembrado dos bailes de carnaval de Veneza essa gravata é a gravata inicial como tudo começou né a, a gravata era assim esse tecido branco e aí a gente tem todo esse ponto de preparo da identidade esse alinhavo que aparenta uh, o alinhavo ele chama embastitura é quando é típico da alfaiataria italiana você faz a primeira prova com embastitura que é quando o forro ainda está alinhavado a parte de fora a alfaiataria italiana ela preza por essa arte de ter um forro que é maior em tecido do que a parte de fora o que faz com que você se movimente melhor dentro da, da peça de alfaiataria e a gente vai ver toda a peça de alfaiataria mostrando essa arte italiana que não deixa de ser também de novo em confronto com as máscaras uma forma de identidade em construção é sempre esse choque a gente vai ver no desfile inteiro esse choque de identidade essa conversa de quem você é outra coisa que a gente vai ver também Olha as botas, as botas, já continuando a, a ideia dos anos 70, a gente, olha a, a maquiagem, a partir do momento que você coloca a máscara, a maquiagem também tá um pouco sumida, que é outra coisa que é importante nos, nos desfiles, mas que aí... A gente, até essa própria maquiagem que a gente usou tanto, foi tão carregada nesses últimos tempos, ela vem escondida. As rendas, sempre presentes. Tem um toque de, de fetiche, um toque de de de punk e aí a gente vê pela primeira vez Olha aí o a logo se antes a gente vinha com tudo de logo Gucci agora a logo vai ser um detalhe ou outro na roupa a roupa tá toda limpa tá prezando assim em cima do maximalismo que é o Alessandro a roupa tá bem anos 90 tá bastante limpa e esse maximalismo a gente vai ver só nesse jogo de styling que é um, um jogo que a gente para a construção do desfile se a gente separar cada peça as peças estão bem tranquilas comparado ao que a gente viu ultimamente as botas continuam sendo um forte para os homens as bolsas também, que é muito forte na... Há muita gente não gostou desse, desse punho nas, nas calças, mas é uma tendência fortíssima. Reparem mais uma vez esse brinco, a orelha toda mascarada, a orelha toda tampada. A brincadeira de, de identidade na mulher toda vestida de terno. Você veste o que você quiser, você é quem você quiser. O retorno à, à int... olha aí ô, a orelha, o retorno à intimidade. Reparem, duas bolsas. Por quê? Porque tem dois momentos ou seja, você veste o Gucci o dia inteiro, mas você tem a opção de noite. E de dia, olha a mensagem que está mandando. Você pode sair para trabalhar com sua bolsa grande. À noite você está com a pequena. A moda é alguma coisa que para você vestir. Não é... A máscara bem deixa a moda em evidência, não o rosto. A, a roupa faz a sua identidade. Que pode ser uma identidade, uma identidade escondida. A cintura vem marcada. Ainda sobre a intimidade, essa quantidade de renda que veste vestem, vestem as pernas, é uma coisa mais meditada, uma coisa mais sobre a forma que você veste, a forma que você quer aparecer, o vermelho é um ponto forte, a poética dele sempre muito marcante, os bordados, mas vocês mais uma vez, eu volto a insistir, reparar, olha a limpeza disso, gente, do que vinha antes. Essa moça aí, ela estava carregando a máscara, ou seja, ela tirou a máscara e se expôs. É sempre essa discussão, óculos não deixa de ser máscara, do mesmo jeito, e aí aqui, deixa eu ver se ela anda mais um pouquinho, olha aí, ela está levando cadê isso o sapato numa sacolinha por que isso porque os e por que que ela leva justamente o salto alto na sacola porque o salto alto quando você coloca o salto alto quando você vai representar um papel o seu papel de trabalho você chega no trabalho põe o salto você chega numa festa põe o salto e aqui ou ela vai representar esse papel ou ela já representou e já tá de volta quem ela é então é sempre esse discurso de identidade quem é essa pessoa como eu me apresento ao mundo se a gente reparar cada outfit que está aparecendo é um único em si mesmo geralmente era assim dessa vez cada outfit ele vai ser o um único ligado por cores olha essa sequência que a gente tem uma sequência de beges, então a gente vai ter uma sequência de verdes esses verdeados para amarelo e a gente vai ter uma sequência de vermelhos uma sequência de brancos coisa que não tinha aparecido até agora nos desfiles do Alessandro Michele que é essa sintonia cromática Olha os esverdeados apareceu bastante o a coisa do que a gente chama de tafetá chamalote essa coisa do desse efeito meio aquoso no tecido Os verdes, essa mensagem sequencial de cor vai comunicar a cor de uma forma minimal, ou seja, de uma forma de minimalismo, de uma pureza como se ele limpasse. Por exemplo, quem brincava muito com essa coisa camaleônica da, da máscara era o David Bowie. Olha aí, não deixa de ser uma máscara esse, esse modelo de, de chapéu com essa viseira. Os tecidos muitas vezes são tecidos tradicionais de alfaiataria ou rendas tradicionais italianas. Essas joias remetem aos clássicos gregos e tinha esse designer, acho que era Eduardo Costa, que era italiano nos anos 60, que fazia também. Olha como muda de posição a forma de levar a bolsa. Bastante acessório. Olha, tanto tem aqui, ó, levando o tênis na mão. Lembrando que em algum momento eu vou lançar a mão do conforto. Eu vou sair desse papel e assumir um papel de conforto. A cintura marcada, coisa que até agora a gente não via tão marcada assim. O blazer volta-volta estruturado com ombreiras... Tem lágrimas douradas e olha, tem uma maquiagem dourada também. É uma coisa também de rei-midas que o que toca vira ouro. Olha aí, do Arlequim, essa estampa bem do Arlequim veneziano. Aqui a gente já está numa transição. Olha a renda veneziana em cima da... Uma sobreposição em cima da, do tecido listrado, que é um tecido de, tradicional de camisaria masculina. A renda é geralmente vista como feminina. Então, a gente tem esse contraste. Os vermelhos aparecem, lembrando que são as cores da Gucci, né, gente? O vermelho, o verde, a, aquele tom de amarelo. Entra no mostarda da Gucci lá atrás, que a gente já comentou, que o Aldo foi ver a, a, o curtume lá do, do escocês. Aí vem uma sequência vermelho, o que lembra bem que o mercado vale lembrar que o mercado asiático privilegia e adora vermelho que é símbolo de, de sorte, de fortuna, de riqueza. Então essas transições a gente não tinha antes, essas transições cromáticas que a gente passa a ter agora. Bem incrível, a coleção de bolsas masculinas está enorme, uma referência aí aos anos 60. As bolsas também, em termos de modelo, a gente sabe que o Alessandro Michele gosta muito dos anos 70, e por isso algumas bolsas são resgates de arquivo dos anos 70. Um pouco de étnico mas de novo vale falar né gente olha aí a renda veneziana a ausência daquela logomania que imperou nas últimas coleções dele é bem mais limpo se a gente separar cada peça dessa pensar nelas penduradas no marara são peças limpas tranquilas olha aí, uma calça bege uma, uma blusa listrada um blazer xadrez olha esse conjunto a forma que é proposta, né? Aquele toque do rei Midas nesse colar, olha os próximos colares. Sempre um discurso de identidade. E umas, umas combinações de, não só o contraste do preto e branco, mas umas combinações da mesma cor, assim, tons de vermelho combinados com rosa. Aí o, o, o final da sandália, sandália com bico quadrado, como nos anos 90... E ali atrás vem o Arlequino total, o Arlequino veneziano aí totalmente presente. A estola usada como nos anos 30, volta a estola, de... de pelo falso, né, de pele fa sintética. Mais uma bolsa com referência dos anos 70. Bordados. Tem sempre essa coisa que, que trabalha o sim o não, o é, talvez. Essa dualidade. E interessante porque ele foi o primeiro a, a propor essa estética. Ele apresenta moda masculina e feminina na semana de moda feminina. A Milch e a Prada também insere isso. São as duas marcas que na semana de Milão mesclam. Dizem que o, o rei Midas, a, as, até as lágrimas deles se transformavam em ouro. né? Olha a fila final. E aí a gente vê aquela sequência cromática que eu falava ao longo do desfile. Tá vendo os verdes, os vermelhos e ele. Ele sempre simples... Em sua, em sua identidade, que propõe, não é ele o show, mas o que ele cria. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês. Deixe o seu comentário aqui. Gostou, não gostou? Quer mais? O que, que você quer? Eu sei que eu quero. Quero que você compartilhe esse canal muito, se você gostar. Beijo. E pra aproveitar, que tal você colocar uma hashtag TT Me Conta e escreve o que você quer saber? Hum? Vamos tentar? Eu aguardo seu comentário. Beijo. De novo.